Olá, seja bem-vindo, meu nome é Renato Alves, sou recordista brasileiro de memória e conhecimento que eu vou dividir com você vai impactar positivamente a sua rotina de estudos. Aliás, eu sugiro que você não estude mais nada antes de terminar de ver este vídeo. E outra coisa, infelizmente eu não vou poder garantir que essa apresentação fique no ar por muito tempo, porque as informações que serão passadas aqui são estratégicas para quem estuda. Por isso, pare o que você está fazendo agora, desliga suas coisas, suas interferências sociais e assista até o fim, ok? Vamos lá?